786. Eu não quero ir por esse caminho. As casas que dão mais doce ficam do outro lado da cidade. Esse é o caminho mais rápido. Anda, vem logo. Você vai encontrar a Lissa. não vai? E daí, se eu for? A mamãe mandou você me levar para pedir doce. E eu vou levar, mas com a Lissa. Eu não quero ficar aqui. Espera um pouco. Aí Ben, isso não tem a mínima graça vocês dois são muito idiotas e é o seguinte se contarem isso pra alguém eu acabo com vocês. Relaxa, eu não vou contar pra ninguém. E você gritou que nem uma menininha. Aí, é melhor você parar com isso, tá? Não fica com raiva do Ben, foi toda ideia minha. Agora eu acho que vou ter que te compensar de algum jeito, né? Que nojo! Eu não quero ouvir esse tipo de coisa, tá? <risos> então é melhor você continuar andando. Por mim, beleza. Aí, aonde é que você vai? Esse saco não vai se encher sozinho. Não mora ninguém aí, seu tonto. A gente ainda tem mais dois quarteirões pra andar. Mas eu vi alguém na janela. Tá perdendo tempo. Viu? A gente já pode, agora? Mas eu vi gente lá dentro. Seu irmão tá certo, bem Vai, vamos logo. Ah. Ben! O que, é que você fez? Não foi minha culpa, tá? Ah. A gente tem que limpar esse machucado. Ah. Ah! Estão me zoando de novo, né? Isso, isso é alguma piadinha de mau gosto, né? Jason! Eu consegui esses. Não quer trocar comigo? Troca, vai. Alguém me ajuda. Por favor. Ah, quem? Quem? Ele tá matando os dois. Quem é que tá? Me fala. Onde? Na casa velha. Na Okundi Perto do cemitério. Ele sabe qual é o seu medo. Aqui. Ai, meu Deus. O que foi? Ele tá aqui. Onde? Me ajuda. O que quer? É? Me, me fala. Ajuda. O que que me tá ajuda, aí? por favor. Me ajuda a tirar. Me fala. São Cobras? Me ajuda. Cobra Cops. Eu não tô vendo nada. Tira de mim! Peraí, peraí, peraí. Ah. Oh, oh, oh. Ao é policial Rance. Eu preciso de reforços imediatamente no 59 da Oakwood Lane. Tem um possível 187 acontecendo. Eu repito, eu quero reforços no 59 da Oakwood Lane. Meu Deus, eu não acredito. de bater na porta da casa 59 da Oakwood Lane. A casa e os que ficam ao redor dela são considerados um sério risco ao público. A polícia também pede informações... E hoje à noite é a sua chance de entrar no concurso Não passa Nunca aqui na KTML. E ganhar mil dólares ao fumar você e seus amigos batendo três vezes na porta do número 59 da Oakwood Lane enquanto dizem as palavras Não bata Nunca. E entre os sortudos que sobreviverem serão escolhidos os vencedores que serão anunciados ao longo da programação. Hoje em dia. Não dá pra gente ir só nas quatro no festival que nem todo ano? A Grace não conhece muita gente aqui, sei lá. Eu achei que seria legal se ela fosse também. Parece que tem alguém afim da menina nova. Uh, a Grace é da minha turma de inglês. Ela é bem bonita. Tá reparando, hein? A gente tá indo com calma, tá? Bom, aprende comigo e com a Lia. Se quiser alguma coisa nessa vida, tem que correr atrás. Só não assusta, coitado. Tá com medo que ela te escape, é? Ok, dá pra gente parar de falar nisso. Vem cá, é verdade que a mãe da Gracie morreu no incêndio ou alguma coisa assim? Tá informado demais sobre essa menina, hein? Peraí, todo mundo sabe. É, foi um acidente de carro ano passado. Capotou, pegou fogo. A Grace escapou por pouco. Que ótimo. Uma menina com mãe morta. Ela vai ser tão divertida. <risos> que foi que eu te disse sobre entrar sem bater? Tô procurando meus chifres. Pode ficar de boa, você tá precisando. Gina, não começa, tá? Por favor, hoje não. Eu também sinto falta dela. Eu sei. peraí, o que você que tá fazendo? achei que você fosse sair com seus amigos. o papai ligou, ele teve uma cirurgia dia de uma hora, só vai voltar da cidade bem tarde. então, hum. acho que hoje somos só nós. bom, podia me levar junto, eu não vou atrapalhar. ah tá, vai sonhando vai. sei só quer é uma desculpa para não precisar ir. eu não vou te levar comigo, beleza? São eles, vou avisar que você já tá descendo. Não, peraí. <risos> Jenna! Ah, oi. Olha essa oi. Desculpa. É só até o meu pai chegar do trabalho. Não, relaxa. A festa vai ser só a noite mesmo. Isso tá ficando cada vez mais bizarro. Ah, bom, Grace esses são a Sidney, o Gavin e a Amy. Pessoal, essas são a Grace E... Oh, Jenna. Oi. <risos> Oi. E aí? Olha isso. Vai, vai. Pra onde a gente vai? <risos> bom, eu pensei que talvez a Jenna podia querer ver a casa dos horrores. <risos> <risos> <risos> Tô dentro. É então, pra casa dos horrores. Tá bom. Desculpa mesmo, ela insistiu. Não, não relaxa. Se ela causa muito, eu dou um jeito de trazer de volta pra não, cá. Não, é sério, tá tudo bem. Tá bom. Gente, espera aí. Feira de Halloween de Outron Ridge Oh! Jenna, não para não, vem! Ah! Que saco, vocês sabem que eu não gosto de cachorro! É, ainda mais dos que são meio humanos. Nossa, vocês levam o um Halloween bem a sério, né? Pois é, numa cidade tão velha, os espíritos precisam de uma noite para sair e brincar, né? É, bem-vinda, Autumn Ridge, onde todo mundo conhece uma história de fantasma e é bem filho da... Tem criança aqui. Hum. Cheia de energia, né? Você nem imagina quanto. Oh, eu sei que você está só querendo se livrar da irmã dela, mas... Talvez seja melhor nem ir. Se você está com medo de um sanguinho falso, talvez seja melhor nem entrar. Não, eu... Eu não tô com medo de sangue falso. Hum. Não tô. Bom. Labirinto de Feno. Casa do Terror. uma boa ideia? Claro que sim, ela vai adorar. Gente, de quem foi a ideia? Sidney. Sim. Onde será que a Gina está? Deve estar tá com os outros, é, acho melhor a gente ir. <risos> Peraí, é por aí. Thank you. Cadê você? Oh, oh, oh, no... a... Oi! Um, a gente... A gente não tá... É, isso, isso aqui não... Isso aqui não, não é nada do que é. você... Você não vai... Contar nada? Por que eu contaria? Ela pode falar para Sidney. Tá, mas... Não ia ser tão ruim assim. Ela trata você que nem lixo. Não, eu sei, mas... Jenna! Eu estava contando para o Gavin que a Jenna aqui não se assustou nem um pouco. Sério? Uhum. É, na boa. Eu quase tive um ataque cardíaco lá dentro. Uhum. E aí? Vamos fazer o Não Bata Nunca? Oh, eu acho que ela não ia aguentar o Não Bata Nunca. Experimenta. Ah, o que é o Não Bata Nunca? A gente vai ter que passar pelo cemitério. Vamos lá Vocês escutaram Vamos nessa Maravilha Gente Vamos Vai ser divertido Vem Tá, mas me conta o que, que é isso Para, você tá comigo Na noite de Halloween em 1986 Três adolescentes foram encontrados mortos Todos tinham sido assassinados no número 59 da Oakwood Lane. O policial que descobriu os corpos achou três palavras gravadas nas costas de um dos adolescentes. E o que estava escrito lá? Tava escrito, não bata nunca. Na boa, isso é mentira. É verdade. É um fato, pode pesquisar. Tá, mas quem matou os três? Isso ninguém sabe. Mas ele sabe. O kit dá medo. Quem sabe? Ou não bata nunca. Gente, tá na cara que isso é mentira. É Halloween? Bate na porta três vezes e fala não bata nunca e a gente vê se é mentira ou não. Isso se tiver coragem, é claro. Ok. Vem, tá na hora de ir pra casa. Para... Não, espera! Eu não tô com medo! Jenna! Ah, Vamos ver se alguém atende! Não! Jenna! Ah. Para! Ai, ah. Para de ser idiota, Jenna! Ah, ótimo! Sai daí, Jenna! Você tá sendo criança! Melhor do que esse Medrosa! Tá legal, a gente entendeu! Você é corajosa. Você vai amarelar, é? Tá. Beleza? É sério? Chega! Para, Desculpa, me solta. gente. O show acabou. Me solta! Ótimo, papai vai adorar isso. Gina! com isso, Jenna! Não. Bata. Nunca. Bom, foi divertido. Chega, agora você vem comigo. mundo aqui. Está unindo para assustar a menina nova. Eu não faria isso com você. Gracie, ela não tá lá. Para, me solta. Ela não tá lá. Gracie, ele tem razão. Olha. É, eu acho que ela deve ter ficado com medo e saiu correndo. É. Mas, é, é, Uma eu... dessas é só alguém tentando assustar a gente, né? É, nem é a primeira vez que a gente bate naquela porta. As pessoas fazem isso todo Halloween. Se você quiser, eu entro na casa e procuro com você, mas... Acho que eles têm razão. Acho que a Diana foi embora. Relaxa. Vamos. Em memória de... de O celular? A Jenna nunca sairia sem o celular. Jenna! Onde é que você se meteu? Jenna! <risos> Jenna! Ah, oi? Oi, pai. Desculpa. É... Eu achei que fosse outra pessoa. Não, não, não, não. Fica calmo. Tá tudo bem. Isso. A Jana tá em casa. Eu tô esperando pra gente ir pro centro. É, vai ser legal. Não se preocupa, ela tá se comportando. Tá bom. Tá. A gente vai dormir cedo. Até amanhã. Também te amo. Eu vou voltar lá. Eu não devia ter saído daquela casa sem olhar antes. Onde eu tava com a cabeça? Vocês vêm com a gente? Devin. Que foi? A gente não pode deixar as meninas sozinhas, tá? A gente pode sim. Gina. Gina, cadê você? Gina. Para com essa brincadeira agora, por favor Eu não sei. Vem, vambora. Não sabe o que, que tem ali Vindo dali. Ok, acho melhor a gente pedir ajuda. É, eu concordo com ele. Não, não, pera. Se alguém pegou a Jenna e a gente for embora, eu perco a minha irmã. Tá, e se não for a Jenna zoando a gente alguém realmente tá com ela, o que você espera que a gente faça? Olha, vocês fazem o que quiserem, mas eu vou atrás da minha irmã. Gracie, calma aí. Olha, eu vou criar uma conversa em grupo e quem achar a Jenna avisa os outros. Não, a gente não vai. Sidney, a gente tem que ir. Não, não tem não. Olha aqui. Se acontecer alguma coisa, eu não quero ter que chegar pra polícia e falar que a gente fugiu sem fazer nada. Tá, mas e se... E se for verdade? Como assim? Gente, vocês viram o sangue na porta e ouviram aquele barulho e se... Ai, sei lá. É só uma historinha, Sidney. Tá, então como você explica aquilo? Não, não. Escuta. Eu não sei o que tá rolando aqui, mas eu te prometo. O Não Bata Nunca não é real, entendeu? Vocês dois... Querem um momento a sós? Ou dá pra ir? Dá A gente se separar, nem ferrando. Isso nunca dá certo pra ninguém. Vem por aqui, espera. Por aqui, tá? gente. Eu... Achei o celular da Jenna. Sidney! Quero a Sidney! Sidney! Cadê você? Sidney! O que está Sidney! O que aconteceu? Eu não sei. Por favor, me ajuda. É sério. Por que ninguém me ajuda? Tem que sair daqui. O quê? O que aconteceu? O que aconteceu com a Sidney? Eu acho, eu acho... Que ele pegou a Sidney. Ela tá morta. O quê? Quem matou a Sidney? Gavin, quem foi que matou? Não bata nunca, ele é real. Para com isso, Gavin. Não é engraçado. Vamos, vamos embora, gente. Ele sabe o que assusta cada um de nós, entendeu? Eu não que? tenho tempo pra essa palhaçada. Tá, então façam o que vocês quiserem. Mas se quiserem ficar vivos, venham comigo. Não, não. Espera! Você viu a Gina? Você viu a minha irmã? Espera que... <risos> aí, aonde você vai? O que ele está falando não faz sentido. Eu tenho que achar a minha irmã. Mas... Ai, que droga... Gavin! A gente não tem tempo! Gavin! Gavin! Me fala o que você viu. Me fala o que aconteceu. Gavin, por favor. Você tem que me falar o que aconteceu. Tá. Por favor. Tá. Calma. Ele, ele sabia que a Sidney tinha medo de agulhas. É por isso que ela tava gritando. O quê? Não, o quê? Sangue. Que sangue? Não. Gavin, o que que aconteceu? O que foi? Não, não fica perto! O, o que aconteceu? Kevin, que sonho! Tem que chamar a polícia Não eu a, a gente tem que sair daqui Eu tenho que achar minha irmã O que aconteceu? Ah, olha, tem fogo! Tem fogo! Em todo lugar! Tem fogo! Grace! Grace, não tem fogo nenhum! <risos> me ajudar Para esperar a polícia e falar o que pra eles? que foi embora eu não tenho ideia do que aquilo é e nem o que ele fez com a Sidney. mas tá com a dina e eu abandonei a minha irmã eu só eu deixei a minha irmã lá eu deixei a minha irmã Me escuta a gente tá fazendo o que pode por ela ok? ela é inteligente não é, é. E parece que ela não tem medo de nada A gente vai encontrar E vai conseguir ajuda Por favor! O que está acontecendo? Não faz isso comigo, Gavin, Não faz isso comigo. Gev. Não, não, ele não vai não Não vai matar mais ninguém, tá? Me escuta Como você disse A gente vai conseguir ajuda Olha, a gente vai até a polícia E vai contar tudo E aí a gente vai encontrar a Gina. Com licença, eu sei que entendi. Grace! Grace! Grace, não! Vai deixar a gente pedir ajuda. Tá, mas e aí? A gente vai esperar ele vir atrás da gente? Não, a gente pode. A gente pode ligar, pode usar o celular. Não, oh, não, não, não, não, não, não. que foi? Ai, que droga. Acho que caiu no labirinto. Ai, merda. O meu tá aqui. O meu tá aqui. Thank <laughs> you. Фигула. O que aconteceu? Eu não sei. Ai, meu Deus. Ele quer vocês. Aqui. Amy! Ele quer vocês aqui para que vejam. Ele quer a gente aqui para que a gente veja o quê? Vejam ele me matando. Não. Não, ninguém mais vai morrer, tá? Meu Deus, você tá sangrando. Ai. Ah. Essa vai ser é a menor das suas preocupações. Cala a boca, ok? Cala a boca! Calma, calma, respira. Calma, fica quietinha, tá? Calma, calma. Por enquanto vai ter que se virar com isso, tá? Tá. Você tá com o celular? Eles não me deixam usar. A gente não devia ter batido naquela porta. alimentar dos nossos medos. Olha, fica calma, tá bom? A gente vai sair dessa. Não tem saída. Vem aqui Para onde a gente tá indo? Temos que cuidar dessa perna. exatos 30 anos fui eu quem encontrou os adolescentes nunca basta assassinatos misteriosos em Alto Ridge Os as histórias de vocês toda vez que chega essa época do ano eu tentei contar a todo mundo eu tentei avisar, mas ninguém prestou atenção em mim eles acharam que ver aquelas crianças daquele jeito mexeu com a minha cabeça me deixando instável acharam que eu tava louco mas eu não estava não. Só que eu comecei a pensar a mesma coisa. A acreditar neles, talvez eu tivesse imaginado tudo, aí vocês duas apareceram. Vocês e aqueles seus amigos. Ah? Peraí, você estava vigiando a casa? Eu vigio aquela casa todo Halloween, desde as mortes. para ver se aconteceria de novo. Você sabia que podia acontecer, por que não parou a gente? Porque eu tinha que descobrir se eu tava louco ou não. Meus amigos morreram por sua causa, por todo... Para com isso! Lia! O que quer fazer? Matar a gente? É? Você já fez isso. <risos> Espera! Para o carro! O que foi? Para o carro! Tá bom, ok, ok. Tira! Não era a Jenna Eu sei o que eu vi, tá bom? É a Jenna Não, não é, eu também vi Era aquela... coisa Não é a Jenna, tá? Tem que ser ela Grace, Grace O que foi? Eu nunca mentiria pra você, ok? E eu vou fazer o que for preciso pra encontrar sua irmã Mas aquilo que você viu não é a Jenna Não é ela, ok? Mas Lia... Não era E vamos sair daqui antes que ele encontre a gente. Licença. Escuta, escute. Vocês duas. Ei! Fica calma, fica calma. Tira a mão de mim. Tudo bem. Eu só quero ajudar. Ok? É meio tarde para isso. Querem achar um jeito de sobreviver a esta noite ou não? Vamos começar dando uma olhada nessa perna, vamos cuidar disso, venham comigo, vamos, vamos andando, devagar, vai ficar tudo bem. Senta um pouco. Como está? Doendo. Calma, calma. Senta aí, Está piorando. Ai. Ah. Quer saber? Eu vou colocar um pouquinho disso aqui para evitar a infecção. Fala aí, por que a gente? Você vigia a casa todo Halloween há 30 anos. E nunca nada aconteceu. Por que, que hoje foi diferente? Ah, ai! segura isso tá vendo essa porta é bem estranha não é essa porta vem de uma casa no centro-oeste encontraram quatro adolescentes mortos lá isso foi em 1952 e depois mais três em 1964 Em 1949, mesma porta, num tipo de armazém, a 320 km daqui encontraram seis corpos mutilados lá dentro. Foram encontrados bem na noite de Halloween. Foi o registro mais antigo que consegui encontrar. Você sabe tudo isso, por que não destruiu a porta? Se livra logo dessa merda. Eu não sei, parte de mim, não, não queria acreditar que era verdade. Como poderia ser? A gente tem que sair daqui agora. Ai, isso não responde a pergunta. Por que hoje? Por que? Por que a gente? Tinha sangue lá? O quê? Quando eu encontrei aqueles corpos, tinha sangue na porta. Eu vi quando a garota fantasiada de diabinha subiu na cerca, parece que ela se machucou Essa é era a Gina. Você viu a Gina? Tá, me diz o que aconteceu com ela Me diz o que aconteceu com ela A gente tem que falar mais baixo, tá bom? Fala mais baixo me diz o que aconteceu. Em um minuto ela estava ali no outro tinha sumido Como assim sumido? Quando vocês fugiram da porta ela simplesmente não estava mais lá, ela desapareceu Você vai? Me dá o frasco. Não, não, não. Vai me dá o frasco, o que tá O que vai fazer? Eu vou atrás dela. Ah, não! Não! Não! Lia! Lia! Resista, Lia! Resista! Grace, Você precisa me salvar! Tira! Eu ouvi a minha irmã! Se ouviu mesmo? Vai até lá! Mas tenha certeza de que é ela! Vai atrás da sua irmã, eu vou atrás da Lia! Vai! Eu vou te salvar! Você me deixou queimar! Socorro! Vão achar que você é louca, Grace. Você não é de verdade! Se prenderem você, ah! menina, como vai encontrar sua irmã? Hein? Eu tô aqui! Escuta, escuta! Segura isso! Com as duas mãos! Eu não consigo ver, mas você consegue! Eu quero que você atire no desgraçado, entendeu? Mira! Miriam! Não, não! Eu não deveria estar vendo de você! Por que eu estava lá? Eu estava lá quando eles bateram. Não, não! Fica longe de mim! FICA LONGE DE MIM! Sua irmã está comigo. Sai de ah. ah. ah. se sente, sabendo que sua mãe 哥哥 É tarde demais Vida toda! Tá, então! Existe! Existe, Jenna! Existe! Isso! Isso! Isso! Agora me eu vou ter que te tirar daí, tá bom? E vai doer! Mas você vai ter que aguentar, tá? Medo はい Eu tenho medo! Eu não tenho medo! Alimentado meu medo Mas não vai dar Eu não tenho medo Todos nós morremos por sua causa Agora é a sua vez, Gina Por que, é que você bateu na porta, Gina? Porque logo você vai sobreviver O sangue não é seu. Toma, acaba com ele. Tem que acabar com isso para nunca mais acontecer. Eu vou morrer de qualquer jeito. Eu prefiro. Eu prefiro morrer ajudando. Você tem que fazer isso. Pela Grace. Você tem medo de morrer? Eu Eu... matei aquele desgraçado. Atenção, eu preciso de um paramédico aqui imediatamente. Deixem o caminho livre. A ambulância vai chegar. Vamos logo. Preservando nossa arquitetura histórica, salvagem do lado sul.